Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. Olha só, a gente já tem já 700 inscritos, estamos crescendo devagar, devagarzinho e sempre aí eu vou contar aí com a sua ajuda para aumentar esse número. não é? Então aproveita aqui já o um momento para você se inscrever e eu vou te mostrar rapidinho aqui como é que está o site. Então pessoal, esse aqui é o site, brunocashback.com.br, aqui que eu posto também os vídeos. É, às vezes não, não aparece no YouTube para todo mundo, aqui tem alguns livros que eu indico que eu já li aqui tem cursos também que você pode aprender e alguns aplicativos então tá bem legal aqui é uma extensão aqui do canal no youtube beleza valeu então pessoal eu acabei de ver uma notícia aqui e aí vim correndo aqui trazer para vocês que a fiat acabou de entrar aí com parceria com o itaú e fez o itaú card né um cartão aí para beneficiar aí os, as pessoas que gostam da fiat os é, fiat lovers e esse cartão ele tá dando um cashback muito alto quando eu vi a notícia eu já vim correndo aqui para te mostrar aqui se realmente vale a pena ou não vale a pena aí é, a situação aí de receber esse cashback aí de um cartão vinculado aí com o um meio automobilístico então olha só eu vou entrar aqui no site aqui para ver se realmente qual que são as considerações aí desse desse cartão né então esse aqui é o site aí é informando aí sobre o cartão de crédito você pode ver aí que já tem aí é, a bandeira visa e mastercard né e aqui o que chama atenção aqui ó até 20 mil de desconto no seu fiat zero no fiat zero então tem que ser um a gente já vê aqui um, um, um asterisco aqui do cartão então você vai ganhar esse cashback aí o desconto no caso né se for comprado um carro um carro zero então você precisa ir ter é, para pegar o o Platinum você precisa de uma renda mínima de R$ 2.000,00. A anuidade aí é de R$ 643,00 em 12 de R$ 53,58. E a anuidade será cobrada a partir da ativação do cartão do cartão de crédito, né? Você pode pedir por aqui. E aí vamos ver aqui mais algumas coisinhas aqui que tem o cartão. Isso que eu já falei, tá? É, eu vou falar mais pra frente em detalhes aqui. O cashback em dobro, se você comprar nas concessionárias lá, fizer serviços. Compra de qualquer tipo na concessionária da Fiat e tem a assistência veicular 24 horas grátis e revisão grátis. Então já vamos aqui na página do Itaú para te mostrar mais detalhes aí da promoção. Então olha só. Então como você pode ver aqui ó, na anuidade dele o primeiro ano está sendo de graça. Então bem tranquilo. Então você não vai pagar a anuidade no primeiro ano. E como ele funciona aqui? Ó, ele dá até 20 mil reais para você aí na hora de for comprar é, o seu Fiat Zero. E 5 mil de desconto, aí se você for fazer aí revisões programadas, você é, vai ter, é, fazendo todo o gasto que será necessário para poder gerar pontos, né, você vai ter até 5 mil aí de desconto nos serviços. Então, considerando aí é, a princípio, sem ver os asteriscos, pri primeiramente, né um cashback de 10% ou 5% é um cashback muito alto. Não é? isso aí faz uma diferença muito grande, é, só tem um cartão até hoje que eu vejo que dá 5% de cashback, que é o do, do PicPay, e tem vídeo aqui dele no, no canal se você quiser assistir, que é um cartão que eu utilizo bastante, e só que ele é limitado a 50 reais mensais, né? e aí aqui no caso, eles oferecendo aí um cashback de 10%, é muito alto mesmo, muito alto, mas com certeza, infelizmente, vai ter aí os asteriscos e né? a gente vai ver aqui para frente. Vamos continuar. Então fica até o final do vídeo aí para você não perder cada situação aqui que... dos asteriscos, né? Então é bem, bem prático assim. Qualquer tipo de compra, olha só, o exemplo que ele está dando, você gastou mil reais no seu cartão, você vai ter um bônus de 50 reais, aí, 5%. Isso e qualquer tipo de compra. Se você comprar na padaria, supermercado, qualquer tipo de compra utilizando o cartão, você vai gerar esses pontos. É, se não for em concessionários da Fiat, você vai estar tá gerando aí 0, é, 5%. Se for em concessionários, você vai estar tá gerando 10%. E aqui também você pode ganhar aí 20 desconto aí na, na loja é, de roupas da Fiat. É só você clicar aqui você vai ver a loja de roupas. Tem algumas coisas legais lá, mas um pouquinho caro também. Né? E vamos lá. Continuando, aqui ele tem uma parada muito interessante que eu achei. Além disso, você conta com um serviço gratuito com reboque, chaveiro, troca de pneu e carro reserva em caso de acidentes. Então, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Pra eu te falar eu procurei no regulamento a, a fundo aí não tem é, asteriscos nessa parte então é, você tem esse cartão aí você tem esses benefícios aí em caso de acidente né em caso de, de problema aí você tem um reboque aí à disposição de você gratuitamente é muito interessante muito interessante mesmo além de considerando que a primeira anuidade é grátis né então isso é independente aí do carro que você utilize. Você utiliza um carro de outra marca, não tem problema, você pode ter o um cartão para poder ter esse benefício, entendeu? Agora, para você, né, se você for comprar um carro novo, tipo a Toro, a nova Toro, a bonitona e tal, é bem caro para caramba também, mas se você é daquele cara que, que ama a Fiat, quer sempre ter um carro novo, carro zero da Fiat, eu já tive em 2019, 2009, eu comprei um Uno Mille na época, foi zero, foi um carro que eu gostei muito, sinceramente gostei muito, troquei por outro carro, é, me arrependi na verdade, eu deveria ter continuado com o Uno e foi um, foi um carro que eu gostei muito, foi um carro bem básico, mas muito resistente e eu gostei bastante dele, então eu fiquei feliz aí de ter meu carro ter sido da Fiat no caso. E aqui também você tem 12 meses aí de grátis no plano completo da Conectar. É Caso de pedágio, estacionamento, né? você é, não paga por ter aquele, aquele adesivo que, que co cobra na sua conta. Então, ó, essa anuidade grátis no primeiro ano é válida aí, ó, até o dia 31 do 12 desse ano. Então, se você solicitar o cartão aí, você não vai pagar essa primeira anuidade, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Fiat, programa de pontos, Fiat Itaú Card Platinum Então, resumindo, é aquilo que eu já falei, né? Você tem o um regulamento aqui dele e aí agora eu vou mostrar aqui a parte que do regulamento que, que, que são os mais importantes. Bem, você tem aí três tipos de cartão. Você tem o Nacional, o Internacional, o Gold e o Platinum. E aí, aqui já tem algumas limitações, né? Então, é, você só pode acumular por ano Aí, de acordo com essa tabela aqui, né? Eu Vou até mostrar aqui para vocês: no Nacional, mil pontos. No Internacional, 3.333. No Gold, 5.000 pontos. E no Platinum, 6.666. Isso por ano. É, esses pontos. Ele tem validade de 36 meses. Então, é, é um, um programa que com validade assim é, é ficou, ficou é bem apertado. Sabe, é para pessoas que estão ali programadas, sabe se programar bem e utilizar o cartão aí de forma correta, né? Para poder ter um desconto aí bem bem grande, vamos dizer assim, mas é uma, tem que se programar bastante aquela pessoa que quer um carro zero, né, no caso. Então é isso aí, considerando em três anos você consegue aí completar aí o, a pontuação máxima aí de 20 mil pontos que daria os 20 mil reais de é, desconto no seu cartão no seu carro zero. Então é meio é meio complicado. Eu achei eu fiquei assim é, é um cartão muito específico para pessoas assim muito específica é um desconto muito bom, né? Eu acredito que a pessoa que for comprar dificilmente ela vai utilizar por antes, durante esses três anos aí para poder ter o cashback máximo aí, mas acho que durante um ano é possível, né? Se a pessoa tá se programando para comprar um carro, você tem um desconto aí é, de cinco mil reais no seu carro zero, é muito interessante. É muito interessante mesmo. Então eu acho que vale a pena é, se for essa pessoa que quer o carro zero da Fiat. Se você não tá pensando em pegar um carro zero da Fiat, então não, não, tem, é, não tem necessidade de você ter esse cartão, né? E ainda você tem essa tabela aqui de resgate mínimo então no nacional são 500 pontos no internacional são 1000 pontos é, no gold 1500 e no platinum 2000, então esse é o mínimo que você tem para resgatar então você tem que estar tá, é, atento ao mínimo que você vai gastar, então em um ano você precisa ir pelo menos juntar 2000 pontos, vamos dizer se você pegar o platinum e no máximo 5000 pontos é, vai ser o, o, o máximo em que você vai poder durante o seu primeiro ano com o cartão de crédito e caso você queira resgatar para um serviço é, é o mínimo é 400 pontos em qualquer dos cartões lembrando que esses pontos você pode transferir para seu, até seus dependentes esposa filhos, filhas, você pode transferir esse ponto para poder ganhar esse desconto aí no seu no seu carro novo. Continuando aqui no site do, do Itaú, assistência a veículo você aí com o cartão você conta com serviço gratuito 24 horas, socorro eletromecânico troca de pneu, chaveiro e até carro reserva em caso de acidente. Os serviços estão disponíveis para o titular do cartão e adicional caso estiverem conduzindo o veículo no momento da ocorrência para solicitar basta ligar na central de atendimento Do cartão Então isso aqui eu achei muito interessante Eu achei Extremamente interessante Porque pelo que eu vi não fala nada Sobre é, ser outro car carro no, no, Apenas fala Que você tem que ter O cartão Então eu achei super interessante Com a primeira anuidade grátis Então vale muito a pena Eu vou solicitar esse cartão Principalmente aqui por essa, por essa possibilidade aqui, né? Você ter, você ter essa disponibilidade aí 24 horas de um reboque é super interessante, né? Você só por portar um cartão. Então, um cartão de crédito, quando não tem anuidade dá um benefício desse, vale muito a pena você pedir, né? Então, é muito muito vale muito a pena. Então, ele tem aqui os outros benefícios, né? Se for Mastercard, é, assistência de viagem... É, Conect Car já falei, 12 meses de anuidade. E aqui ele também, você pode aumentar o limite aí, caso, no caso é o Mastercard. Então pessoal, eu gostei do cartão aí, por essa possibilidade aí de você ter um reboque aí disponível para você por 24 horas, né? E ser a primeira anuidade grátis, então essas duas funções se juntando, tá, tá perfeito o cartão a princípio para isso. E se você é uma pessoa, um... É, Fiat lovers, né? E você vai realmente vai fazer uma diferença grande aí para você quando você for aí pedir o seu comprar seu seu carro zero, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, desse desse assunto, né? Tem outros vídeos aqui sobre cartões de crédito aí que pode te auxiliar também. Então, eu vou deixar aqui uma playlist para você poder assistir esses vídeos, beleza? Espero que você tenha gostado, então até a próxima, valeu.